em entrevista, ele deixou bem claro que tinha a ideia realmente de distinguir o seu trabalho. O seu trabalho é a única e efetiva, é que gosta de uma maior credibilidade, é aquela que entrega ao cidadão o, o, o, o, o serviço. Certo? Então esses atos começam agora, não vamos no esfriar, dia 5 tem mais e quantos tiverem que ser feitos para a manutenção da justiça, para a manutenção dos direitos, a gente vai fazer. Representantes de sindicatos, membros do Ministério Público do Trabalho e da Sociedade